nos guiar durante o nosso encontro. Deixa eu apresentar a minha tela, aí a gente inicia efetivamente. Já está gravando, eu estou com a minha apresentação no PowerPoint online, ela já deve estar tá aparecendo aí para vocês, e a partir de agora tá valendo, vou botar em modo apresentação, aqui tá a janela inicial do convite que eu havia distribuído para vocês, vou apresentar o um programa da oficina que eu estou pretendendo mostrar para vocês, é, dados estatísticos do censo sobre PCD e focar no público surdo ou ensurdecido, normativas técnicas sobre a legendagem para surdos e ensurdecidos, as recomendações técnicas baseadas nestas normativas, as indicações sobre como realizar a legendagem em tempo real, como vocês estão vendo, como vocês estão vendo na minha, na, na minha webcam, que eu estou transmitindo. É, se eu tiro Estou uh, com um probleminha técnico aqui Eu vou deixar rodando A legenda Quando eu troco a minha apresentação A princípio eu percebo que a minha legendagem Trava Mas estamos com as intérpretes Fazendo a tradução e interpretação A surdos Então esse problema técnico é minimizado Perfeito, Cecília. Assim, são pessoas com qualquer uh, diminuição na audição. Pode ser causado por diversas circunstâncias. E, em última instância, à medida em que a gente envelhece, a gente vai uh, se enquadrando nessa, nesse público de ensurdecidos. Mas é isso mesmo. Então... Uh, legendagem em vídeos gravados, e a dica de como um surdo pode ter acesso a conteúdo em vídeos sem legenda. Os dados do censo de 2010, porque o censo de 2020, o censo é feito de 10 em 10 anos, e como o censo é feito de 10 em 10 anos em 2020, em função da pandemia, não houve é, o senso, a gente faz uma projeção, a gente faz uma projeção a ah, consegui resolver o problema técnico, eu acho, era porque eu estava com a tela em modo tela cheia e ele estava travando. Ó. Acabei de resolver um bugzinho. Bom, e aí eu saí do modo apresentação aqui para poder destravar a legendagem no, na meu Epicup. Então, a gente tem 190 milhões de brasileiros em 2010, 24% dessa população se autodeclarou com deficiência, todas, visual, motor, auditiva, intelectual e todas as outras, todas juntas, somava 24%, 46 milhões de brasileiros. Fazendo uma projeção desta porcentagem, sabendo que nós temos hoje algo em torno de 212 milhões de habitantes, isso numa projeção do próprio IBGE para 2020, visto que não foi feito o censo efetivamente. Se projetou que no ano passado nós já éramos 212 milhões. Fazendo a engenharia reversa, pegando os mesmos 24%, nós teríamos tido um crescimento de pessoas com deficiência, em de, eh, levando esse número para 51 milhões de brasileiros. Nós temos em torno de 5% Desse público de pessoa com deficiência, mas os 5% em relação aos 212 milhões, tá? Nós teríamos aqui, ó, no, no nosso gráfico, pessoas com deficiência auditiva, aí considerando pessoas que não conseguem escutar de modo algum, pessoas com grande dificuldade auditiva, pessoas com alguma dificuldade auditiva. Esse, esse público todo. É, representa 5% dos 212 milhões, que daria algo aproximado a 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Tá? Então, é, esse é um público que, a princípio, fica fora do circuito em função das barreiras comunicacionais e falta de acessibilidade em conteúdo. A gente parte aí para... Para a legislação, a gente tem, obviamente, a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, que eu não trouxe aqui, mas as normativas técnicas específicas sobre o assunto, elas estão apresentadas e, e, nesses documentos que eu, especificamente sobre legendagem, nesses documentos que eu apresento aqui para vocês. A ABNT, é a NBR 15290, que fala da acessibilidade em comunicação na televisão, lá já tem as informações sobre os, as tecnologias assistivas para serem incorporadas em audiovisuais. A Ancine traz essa discussão através de duas normativas que tratam da acessibilidade em produtos audiovisuais para televisão e para cinema. E aí eu apresento um documento que é a consolidação de todas as normativas legais contextualizadas para fins educacionais, porque nenhuma normativa fala especificamente de produção de conteúdo, de recursos educacionais. E aí nós temos a recomendação técnica para a produção de recursos educacionais com acessibilidade, que é o resultado de um esforço de um projeto chamado PROEDU. O PROEDU é o repositório de recursos educacionais abertos para educação profissional e tecnológica. Este aqui é o PROEDU. Se vocês clicarem aqui na busca, escreverem recomendação, é, não vou botar o nome completo, só se clicando recomendação, vocês já vão ter o primeiro resultado da busca, vai ser a recomendação técnica de acessibilidade de recursos educacionais Digitais. E aqui nós vamos encontrar os parâmetros consolidados que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu abrir rapidinho aqui. Vocês podem acessar com calma. Aqui fala, para além da legendagem para surdos e ensurdecidos, fala de outras tecnologias para serem incorporadas em recursos educacionais. E deixa eu achar aqui a legendagem. Aqui. Então, aqui tem um item que é sobre legendagem para assuntos e ensurdecidos, E vocês vão encontrar os parâmetros técnicos, que eu mostro em seguida para vocês. Por exemplo, quanto tempo uma linha de legenda deve ficar aparecendo na tela do vídeo? É, quantas linhas a gente põe uma legenda, qual é o limite máximo de linhas para uma legenda, para legendagem. É, mas eu, eu toco nesse assunto em seguida. eu voltar aqui para a nossa apresentação. Então, aqui estão os links para os documentos. Obviamente, a NBR eu não posso linkar porque ela tem direitos autorais. É, vocês têm que ter acesso via instituição ou comprarem a norma está a capa da, da da NBR 15290 acessibilidade em comunicação na televisão aqui o link para a instrução normativa da Ancini, que trata da acessibilidade pra, essa aqui é a acessibilidade para TV e a de 2016 a, a acessibilidade para cinema e aqui a cara do, da recomendação técnica do PROEDU, que eu acabei de mostrar. Bom, o que nós temos lá? Vamos para a parte prática, então. Os parâmetros técnicos para legendagem para surdos e ensurdecidos, elas estão consolidadas na recomendação do PROEDU a partir daqueles três documentos anteriores e outros documentos que existem em nível mundial. Qual é a recomendação para, para, para se incluir legenda em um produto audiovisual? 32 caracteres por linha. E aí existe uma relação entre a velocidade da fala ou a velocidade em que o áudio é apresentado no vídeo. Isto se traduz em uma quantidade de informação em um determinado espaço de tempo que tem que aparecer na tela do vídeo. Tá? Então, pelos cálculos, existem estudos... É, que eu não vou entrar no detalhe sobre esses estudos, mas que recomenda que se tenha baseado na velocidade da apresentação da informação em áudio, com a velocidade de leitura que nós temos, que o recomendável é que se coloque uma legenda numa linha com 32 caracteres, como recomendado, ou um máximo de 37 caracteres em uma linha. Se indica como ideal... Tu coloques uma linha de legenda, mas pelas normas técnicas é, se aceita até três linhas de legenda. O tempo de exposição por linha é de três segundos. É um tempo adequado para a leitura dos 32 caracteres. Isto considerando o um limite máximo de, de palavras por minuto, de 180 palavras por minuto. Se a, a apresentação da informação ultrapassar a velocidade de 180 palavras por minuto, aquela média de 32 caracteres não vai ser suficiente para consolidar a informação que caberia naquele espaço de tempo. E aí a recomendação é que tu contextualize o que está sendo comunicado, editando e não fazendo a transcrição literal. Estas são as informações técnicas uma visão mais superficial. Não entro nos detalhes que estão dadas aqui para vocês, e a gente pode seguir essa conversa em outra oportunidade. Bom, é, a, a legendagem, então, considerando aqueles parâmetros que foram passados no slide anterior, a gente partiria para o editor de legendas. O editor de legendas é um software similar a isso que eu estou apresentando na tela agora para vocês, aonde a gente pega o texto dessa linha de legenda, escreve, uh, dizendo qual é a faixa de tempo em que aquela linha de legenda aparece quanto tempo ela fica em exposição na tela. Os editores de legenda, normalmente, eles geram um arquivo de legenda em um formato textual que tu podes incorporar em um vídeo, a partir de editores de vídeo. Alguns editores de legenda já fazem a renderização ao final, incorporando a legenda no vídeo. Outros não. Tu tens que salvar o arquivo de texto e levar para o editor de vídeo. A gente usa muito hoje os. Qual o nome do aplicativo? Este é. Este é. Já vou abrir aqui. Subtitle Edit, esse que eu estou usando E tem outros dois Tem Esse aqui que eu estou usando o Subtitle Edit Que eu estou mostrando na tela para vocês, que é gratuito Tem o Subtitle Workshop É uma outra recomendação de software livre Que eu faço para vocês E tem o Media Subtitler ah, Então, recomendo esses três Para vocês experimentarem Todos eles têm interfaces diferentes Mas fazem a mesma coisa Subtitle Edit, é isso aí Isso aí, isso aí, velho. É, é, esse, esse, o, o subtitle edit é o mais completo, é o menos intuitivo, tá? É o mesmo, me, menos intuitivo. É, eu vi que o Arthur aqui fez alguma consideração no chat, é, deixa eu dar uma olhadinha. É, coloca, eu vou acompanhando na medida do possível, tá? Tá? Obrigado, Arthur, pela consideração, é que eu, eu vou tentando botar o foco na apresentação, falar com vocês e de vez em quando eu espicho o olho no chat, fica do outro lado aqui, tá? Subtitle Workshop seria o outro, isso aí, tá? Então, é, tem um esforço, Você assim, não existe fórmula mágica, legendar demanda tempo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é alguns recursos que nos otimiza o processo, que faz a gente ver um tempinho esse processo. Mas se a gente for para fazer a edição efetiva em um software de, de legendagem, vai nos ocupar tempo. A gente usa muito plataformas de streaming, como o Facebook, hoje faz streaming, o próprio YouTube, é o que eu acho que é o mais usado. Eles geram legendas automáticas, mas eles geram legendas com erro provoca muito erro, porque aí tem vários parâmetros que entram nessa transcrição de voz para texto. É isso aí, Márcio, a mídia subtitle, subtitler, é o, o último que eu falei. Mas voltando ao fio da meada, ele, é, ele envolve alguns parâmetros. Para fazer a legendagem de forma correta, o teu sistema tem que capturar bem a tua voz. Esse é A tua voz capturada pelo teu sistema de entrada de áudio, por exemplo, teu microfone, ele vai para um softwarezinho que está lá na, na nuvem e ele processa a informação e vai traduzindo para texto que ele está entendendo da tua fala. Se o teu sistema de captura de áudio não for bom, vai dificultar a transcrição, a compreensão pelo aplicativo e aí ele vai gerar erro. E fora a própria qualidade do algoritmo. Se não for um algoritmo já moderno, bom, com inteligência artificial, ele vai gerar mais erro. O do YouTube, por incrível que pareça, ele gera muito erro. Eles estão aprimorando a transcrição para outras línguas. No inglês... Isso aí, Márcio. O Márcio botou ali o título certo agora no, no chat. O YouTube, no inglês, funciona muito bem. Para outras línguas... O transcritor automático do YouTube não funciona bem. Uh, e eu estou usando um diferente, que eu vou mostrar para vocês, que é um software gratuito, que ao final eu eu, eu vou mostrar ele integrado a outros recursos, para tentar facilitar a legendagem. Bom, uh, o YouTube, o, o transcritor de voz para texto do YouTube é muito bom. Ele funciona muito similar ao, ao que eu estou usando aqui, sendo que esse que eu uso aqui é software livre. do YouTube, obviamente, é uma caixa preta que só consegue ter acesso quando tu faz a, o teu streaming pelo próprio Facebook. que Esse que eu uso e que está aparecendo as legendas na minha webcam é software livre e vocês podem levar ele para qualquer situação. Vamos lá. É, bom, eu já falei que o transcritor de... De, de, de transcritor de áudio para texto do Google não funciona bem em português, tanto que em algumas situações ele nem tem a opção de tu fazer transcrição de áudio para texto em outras línguas. Por exemplo, se vocês usam o Google Apresentação, que é o que eu abri agora aqui na tela, eu tenho o, o slidezinho que eu fiz de convite para vocês. Quando eu abro o Google Apresentação, eu... Vou em apresentar, como se eu fosse fazer uma apresentação dos meus slides, nessa versão que é do Google, apresentação é o software online do Google, que é similar ao PowerPoint. Eu carrego a apresentação e aí eu tenho a possibilidade aqui embaixo de habilitar legenda. Aqui, ó. Preferências de legenda. Só que ele já avisa. Ele só faz legenda em inglês, a legenda em tempo real. Mas eu vou botar para vocês verem. Ele vai tentar entender o que eu estou falando. Opa, cortou. De novo. Legenda. Ele vai tentar compreender o que eu estou falando. Ele não está nem aceitando. E reconhece, eu acho que não é em português. E está bloqueando. Mas enfim, ele abre uma janelinha embaixo e aí começaria a tentar fazer a legenda, é, como eu tô, já estou fazendo aqui no, na minha webcam. É um recurso que existe nos apresentadores, na, na, nos softwares de apresentação. Existe o recurso no, no Google Apresentação, mas ele só habilita a legenda é, em inglês. Da mesma forma, eu estou fazendo aqui a apresentação para vocês, no Office 365, no PowerPoint online. Eu posso habilitar... Habilitar o... Deixa eu voltar aqui, avancei demais. Habilitar, da mesma forma, a legendagem... Aqui, ó. Habilitar a legendagem... Aqui embaixo, quando eu estou no modo apresentação... No PowerPoint Office 365 Online, eu posso vir aqui embaixo e habilitar legendas. E eu falei que o, o transcritor de áudio para texto do Facebook é muito bom, o transcritor de áudio para texto da Microsoft é muito bom também. Tá? Então, eu vou habilitar legendas e automaticamente eu começo a fazer a minha apresentação do meu slide, do meu PowerPoint com uma legenda automática pelo próprio PowerPoint, pelo próprio sistema da Microsoft. É uma outra opção. Então, o que eu estou mostrando para vocês são algumas possibilidades, que eu não sei se vocês já conheciam, que são as últimas versões dos softwares. Hoje, quase todos estão implementando recursos para legendagem em tempo real, transcrição de áudio para texto. Google faz isso, Microsoft faz isso, tá? Então, se tu não tens a última versão do Office, tu pode subir a tua apresentação para o teu ambiente online e fazer a apresentação pelo PowerPoint do 365. Contudo, Esse recurso ele só está habilitado para quem consegue ter o registro de uma conta educacional. O, o, a Microsoft libera esse recurso para quem pediu o cadastro através de um e-mail com domínio de uma instituição de ensino. Bem? Então, se vocês têm um e-mail como profissional de uma instituição, seja privada ou pública, vocês podem pedir o acesso a uma conta educacional da Microsoft. Bem? Então, o Google faz isso, Microsoft faz a transcrição e agora eu vou mostrar para vocês o que eu estou usando aqui. Eu uso um aplicativo que não precisa ser instalado no computador. É este cara aqui. É, se chama Web Captioner. O Web Captioner ele é um sistema baseado na web, tu acessa um endereço pelo navegador e ele carrega este sistema. Este sistema aqui, ele está com uma cara diferente, porque eu configurei ele para ser usado em conjunto com outro software e é ele que está fazendo a transcrição da minha fala para vocês e é o que aparece colado na minha webcam. Depois eu vou mostrar como eu resolvi isso. É uma gambiarra, mas funciona, tá Deixa eu voltar para a apresentação. Então, o Web Captioner é uma API, é um software que faz a transcrição de áudio para texto e, a gente, e ele é software livre. E ele não precisa ser instalado no computador. A gente pode fazer isso e levar ele para integrado a outros recursos e outros sistemas. Deixa eu voltar para a apresentação aqui, para não me perder. Então, aqui era uma demonstração de uma palestra usando tanto o transcritor do próprio Powerpoint, quanto o transcritor do Web Captioner numa live, que é o que eu estava mostrando para vocês. Então, já não tem mais desculpa para a gente não colocar acessibilidade no que a gente estiver fazendo ao vivo hoje em dia. E esse é o meu propósito, é de dar esse caminho das pedras para vocês. Bom, e aqui está o, o, a cereja do bolo. Agora, ele complica um pouquinho... Tá? Eu uso o OBS. Deixa eu abrir o... O meu OBS está aberto. O OBS é um aplicativo que ele foi desenvolvido para fazer streaming e ele faz composições, tu consegue é, usar o, o OBS como uma mesa de corte de vídeo, ou seja, tu pode ter várias entradas de fontes diferentes e tu fazes uma composição dentro do OBS e esta composição é a saída que tu pode usar com uma webcam virtual, que é o que eu estou fazendo agora com vocês. Eu fiz uma composição, e a composição que eu fiz, ela está aqui. Para quem não conhece o OBS, essa é uma interface, ela não é muito amigável. Eu prometo para vocês que eu vou produzir, ao longo do fim de semana, um tutorial para fazer a montagem deste recurso dentro do OBS, e coloco no meu canal, até segunda-feira. Tá? Compromisso meu como tema de casa. Não tive tempo de preparar o é, um tutorial antes, mas vou fazer isso ao longo do fim de semana. Então, o, o, o, de que é composto essa minha composição dentro do OBS? Eu tenho o meu dispositivo de captura, que é a minha webcam. Aqui eu coloco, puxei a minha webcam para dentro do OBS. Ah, coloquei a minha webcam lá. Eu coloquei aqui o quadradinho que eu digo aonde a informação daquela minha janela do Web Captioner tem que aparecer. Eu restringi a janela aonde as informações que eu estou puxando da outra fonte vão aparecer. Apliquei uma transparência aquela cor que eu defini no web captioner. Eu disse que tudo que fosse verde-limão ficaria transparente. E apliquei uma certa opacidade que eu tenho lá na minha composição, no OBS. E o resultado é este. Ó. Vocês vejam que essa opacidade, embora seja levemente transparente, ela dá contraste para não haver dificuldade de leitura, independente do fundo que tenha no meu cenário ou da minha roupa que eu estou utilizando. Então, esta composição, eu acabei experimentando algumas, algumas variações de parâmetros, foi a que eu achei que ficou melhor. Dá para ler bem. Ela comporta quase as três páginas as três páginas não, as três linhas recomendadas pelo, pelas normas técnicas, e o um aplicativo, a API da, do Web Captioner, ele faz uma transcrição muito boa, praticamente com zero erro, porque, além da transcrição literal do que eu estou falando, o Web Captioner tem um algoritmo de inteligência artificial que analisa o contexto da frase. E quando ele bota uma palavra que está fora do contexto, o algoritmo troca pela melhor palavra combinada com aquela frase. Isso acaba gerando uma transcrição quase que 100%, 100 de acertos. Isso é muito importante. Ah, então... Professor... Uh, pois não... Pode falar. Professor, só dá uma olhadinha no chat, que o Arthur pediu, se possível, a legenda em, em cima. Dá uma olhadinha tá. no chat. Tá, bem. Já, obrigado, Johnny. Johnny é colega aqui do campus do Esconde da Graça e ele faz o acompanhamento e atendimento junto com as intérpretes dos nossos alunos surdos. Muito obrigado, Johnny. Raimundo, Raimundo a Oi. Sibeli que está falando. Pode falar. Não, ele, é, ele pediu porque fica para nós aparece a legenda, mas fica, por exemplo, o teu nome em cima. Perfeito. A é perfeito. De quem tá na... E aí ele não consegue acompanhar que a legenda. Sim, aí sobrepõe com o nome que aparece na própria janela do NIT. Perfeito, a colocação. Muito obrigado. A validação de qualquer coisa que a gente se propõe a fazer em acessibilidade é fundamental que uh, tenha as considerações e validações das comunidades que a gente pretende atender. Então, essa consideração do... Do, do Arthur é muito importante tá? a ah, obviamente é ele eu não tinha me dado conta que a a sobreposição do, do título da janela que normalmente aparece o nome porque a minha legenda está posicionada no mesmo local então isso efetivamente atrapalha para quem depende mais ainda da legenda do que do que uma pessoa que está escutando, né, ouvindo o que eu estou falando e acompanhando a, a legenda perifericamente. Uh, mas é possível, porque no OBS eu coloco essa janela onde o conteúdo vai apresentar, eu posso mover ela para qualquer lugar. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso em tempo real aqui. É um risco tentar mexendo no que eu já preparei para mostrar para vocês. Eu posso mexer e, e avacalhar tudo, mas vou tentar para atender o Arthur. É, vamos ver... Se eu pegar, deixa eu ver, fonte, captura da janela, fonte de cor, deixa eu ver, uh, é isso aqui, não, aqui é a parte de baixo, eu vou ter que mexer com tudo junto, peraí, é, se eu começar a mexer aqui, vai dar bobagem. <risos> uh, vou evitar de fazer isso agora, Arthur, mas eu me comprometo a fazer isso então logo eu acabe a conversa aqui. Eu vou, eu vou bloquear aqui. Eu deveria ter bloqueado antes. Deixa eu ver. Vamos lá. Agora sim. Agora eu consigo mexer de forma isolada. Tá? Desbloqueio este... E mexo Neste, não. não Ele te respondeu ali, tranquilo, faz depois, tranquilo. Ah, ah, não, que agora eu baguncei geral aqui, agora virou uma questão de honra, eu poder... Não, vou mexer. Enquanto eu não transferir o que eu, me, o que eu mudei aqui para este outro lado, vocês vão continuar vendo bem. Eu vou deixar para fazer a edição correta no final, para não perder tempo. E depois no tutorial todos esses detalhezinhos vão ficar esclarecidos de como fazer essa edição e a composição no OBS, com calma, né? sem atropelo. Buenas. Deixa eu voltar para a nossa espinha dorsal da apresentação. Está aqui, falando então sobre o que vocês estão vendo na minha webcam, os recursos que eu estou utilizando, que envolve as fontes onde eu faço a composição, que é a minha webcam, uma janela do navegador com web caption que está configurado com um local específico, onde a legenda é carregada, bem como uma cor de fundo para poder fazer o chroma key. Sei, ontem nós tínhamos conversado para não usar expressões em outras línguas, porque dificulta a, a interpretação e tradução das, das intérpretes de libras. É, mas eu não, não conheço outra expressão em português, que seja sinônimo de chroma key, ou seja, tu pegas uma cor, tu define que aquela cor some, e na composição aquela cor é substituída por outra coisa. Então, isso era muito comum quando se usava aquelas apresentações de tempo na TV, onde a pessoa apontava, na verdade, para uma tela verde, o fundo infinito, e lá na própria TV se fazia uma composição similar à que eu estou fazendo o cara colocava no lugar de uma tela verde, colocava o mapa, tá? O pessoal, ela pediu para interagirmos durante a apresentação, porque interromper. está interrompe. ah, obrigado, pessoal. É, eu vou pedir realmente, assim, para para a gente poder conversar sobre o que eu estou apresentando, eu vou disponibilizar tempo agora para a gente poder conversar, eu já estou acabando, tá? Vocês anotem as dúvidas de vocês, e aí eu fico à disposição para conversar em seguida. Então, essa é a composição do OBS, este software aqui é, um, é uma saída rápida para fazer a legendagem, só que ele tem limitações. Vocês podem carregar vídeo, se chama CapWing. Deixa eu abrir aqui para vocês o CapWing. É uma saída rápida para fazer a legendagem. Quem não tem tempo de domínio técnico para usar um editor de, de legenda, olha Uh, esse, esse aqui é o cara. Vocês podem fazer o login de vocês. Deixa eu carregar aqui o meu login. Ele vai abrir área de usuário e vocês vêm aqui na opção subtitle. Ele também é editor de vídeo, mas aqui em subtitles vocês vão poder fazer o upload de um arquivo de vídeo que não pode ultrapassar cinco minutos nessa versão gratuita. Tá bem? E aí ele vai fazer o que... o o Web Captioner faz. Ele vai capturar o áudio, vai transcrever e já vai incorporar a legenda no vídeo que você subirem. É uma ótima saída para quem quer ter um resultado rápido. E a interface dele é uma interface muito intuitiva para você fazer essa sincronização ou a edição rápida da legenda. É... Essa é a interface. Depois que tu faz o upload de vídeo, vocês vejam que cada frase está sincronizada no tempo e vocês podem aí sincronizar e até editar o texto previamente gerado. A edição é rápida, a sincronização é rápida, o resultado é rápido. É uma boa saída para quem não tem domínio técnico e nem tempo para fazer uma legendagem mais detalhada com um software mais robusto. Uh, e aí, a sugestão para legendagem em vídeos gravados. Digamos que vocês já têm uma produção de longa data, de recurso educacional em formato audiovisual. Como é que a gente pode corrigir ou incorporar legendas nesses vídeos, utilizando um framework mais robusto? Eu recomendo que vocês... Instalem esse cara aqui, ó, o VB Audio Virtual Cable. Depois eu vou passar minha apresentação para vocês e está tudo registrado na apresentação. Mando pelos e-mails que vocês registraram no link de inscrição, no formulário de inscrição. O Virtual Audio Virtual Cable ele habilita o computador a escutar a si próprio. O que que isso quer dizer? Quando tu roda um vídeo normalmente o vídeo sai pelos alto-falantes. Mas, nesse caso, além de sair pelos alto-falantes, o áudio do teu computador, ele retroalimenta o microfone interno, por, por, por, por um movimento interno dentro do computador. Então, o áudio sai no microfone, mas também entra pelo microfone por dentro do computador. E isso faz com que a gente possa usar o Web Captioner para escutar o próprio vídeo que tu está eh, rodando. E aí o Web Captioner vai eh, transcrever o, teu, o, o áudio do teu vídeo, que não tem legenda. O Web Captioner salva o, em texto toda a transcrição que ele está mostrando na tela. Então, tu bota a rodar teu vídeo com esse virtual cable instalado no computador... Roda o teu vídeo com o Web Captioner escutando. Acabou de rodar o vídeo, tá todo o texto transcrito no teu Web Captioner. E aí, tu vais poder salvar a tua transcrição. Aqui, ó. Vou salvar a transcrição. Aqui, ó. Save Transcript. E ele salva o arquivo de texto. Eu vou para o meu editor de, de legenda um vídeo e carrego as legendas do texto que o web captioner gerou automaticamente depois do trabalho fica só tu sincronizar a legenda e aí eu começo a prover acessibilidade através de legendas em vídeos que antes não tinham legenda esse mesmo recurso pode ser utilizado para o surdo ter acesso a um vídeo sem legenda se ele instala o, o virtual cable ele pode habilitar no seu computador, rodar um vídeo sem legenda e ter a legendagem, a transcrição feita pelo web captioner. Isso vai fazer com que ele possa acessar qualquer conteúdo audiovisual sem legenda e sem interpretação é, por, por, por tradutor e intérprete de livros. É, ó, eu acho que estou conseguindo cumprir a, o meu horário estabelecido. E conseguimos vencer o programa da oficina, deixa eu dar uma revisada o programa então tinha nós veríamos nós veríamos aqui Veremos os dados estatísticos as normas técnicas sobre legendagem de vazios a recomendação técnica baseada nas normativas indicação sobre legenda em tempo real exploramos isso extensivamente ao longo da oficina legendas em vídeo gravados, com o um Virtual eh, Cable, tu consegue usar o Web Captioner para gerar transcrição, gerar o texto e depois tu pode ir para o software de edição de legenda com o texto gerado no Web Captioner e só fazer a sincronização. E este mesmo recurso pode ser utilizado para prover acessibilidade para surdos Uh, com vídeos que não tenham legenda e nem interpretação em livros. Então, aqui eu encerro o que eu tinha me programado a mostrar para vocês, eu vou encerrar a gravação e aí a gente parte para as dúvidas que vocês tenham anotado e a gente vai conversar sobre o que vocês tiverem de demanda para mim.